como baixar fotos e vídeos do Instagram, até mesmo no celular. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Walsh aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mega Wolves Empreendedores Digital. Para quem ainda não me conhece, me chamo Miguel, sou especialista em estratégias de negócios locais e também infoprodutos. Galera, nesse conteúdo, nesse vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês uma ferramenta gratuita que vai te ajudar muito para quem quer baixar qualquer coisa do Instagram, seja fotos ou vídeos nos status, seja também os stories, seja o feed. Então você consegue baixar qualquer coisa do Instagram com essa ferramenta. Então fica comigo, que esse conteúdo está muito insano para te ajudar a otimizar nesse processo, beleza? E se você já gostou da ideia desse conteúdo, desse vídeo, dessa aqui embaixo, já se inscrever no canal, deixa o seu like, o seu comentário, vai ser muito importante para me ajudar bastante. Então não perde nenhum conteúdo que eu disponibilizo para vocês que com é uma forma gratuita aqui no canal, beleza? Então você muito enrolação, bora pro nosso conteúdo, bora pro nosso vídeo que tá muito sano Bora. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Galera, que é o seguinte, nesse conteúdo de hoje vou abordar com vocês aqui uma ferramenta gratuita que vai te ajudar bastante para quem quer baixar qualquer coisa do Instagram, ok? Quem quer baixar o um status, para quem quer baixar ele é, um destaque, para quem quer baixar uma imagem do feed até, quer baixar um reels. Ok, vídeos também no feed, então essa ferramenta vai te ajudar bastante, tá bom? Você vai digitar aqui no Google, você vai entrar aqui no seu navegador do Google Chrome, ok? Você vai digitar aqui, ó, Reels, tá? Reels, certo? Reels.com.br Vou deixar pra você aqui o link aqui na descrição do vídeo para você, tá? Você vai clicar aqui, você vai dar um enter, vai abrir para você a ferramenta, tá? Então essa ferramenta, ela é bem intuitiva, ela é bem legal, interessante, tá bom? Você pode ir aqui, ó, baixar stories, fotos e Reels e vídeos do Instagram, Tá? Aí temos aqui as opções aqui embaixo a gente vai testar aqui para você ok para a gente ver como é que vai estar tá funcionando tá? você vai conseguir baixar aqui ó últimas postagens né você consegue baixar do Instagram baixar reels do Instagram baixar stories do Instagram tá aqui ó tá baixar aqui até até um pouco mais você consegue baixar até ó, consegue baixar até postagens ou fotos e vídeos reels e GVT Instagram tá tá tudo aqui bem espírito certo então aqui o vídeo também do GVT Instagram, baixa vídeo também do perfil do Instagram. Olha só que interessante, tá bom? São os stories. Então a gente consegue fazer, tá? Até esse ponto aqui também, se você quiser utilizar a ferramenta para quê? para baixar postagens né? privadas do Instagram, você consegue também. Baixar destaques também do Instagram, principalmente, tá? É, aqui tem esse ponto aqui, tá? Isso aqui é da própria ferramenta, porque a ferramenta é gratuita. Você não paga nada pra estar tá utilizando, fica tranquilo com isso. Beleza mas vamos testar aqui vamos fazer que vamos, vamos, vamos bora ver se até se mas vamos testar aqui mas vamos testar aqui vamos ver se a ferramenta funciona tá de fato na real íntegra certo vamos, aqui, vamos pegar aqui ó é, vamos, vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui esse ponto aqui ó. Vamos, ó vamos pegar aqui ó a primeira opção tá que é baixar últimas postagens de agora então o que que você vai fazer você vai clicar aqui tá ó nesse aqui ó automático ele já vai aparecer para você cê vai clicar aqui no ó clica e aqui eu ensino que já vai pedir né, o Instagram da pessoa, tá? Ou teu Instagram, ou, ou qualquer Instagram. Tá? Eu vou pegar aqui um, um aqui, como exemplo, aqui, ó. Eu vou entrar aqui no meu Instagram. Isso aqui é o Instagram mesmo para teste, que eu trabalho, né? Para eu fazer aula para vocês aqui no canal e projetos também. Tá? Eu vou pegar aqui um Instagram, aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui um, um Instagram de uma amiga minha, tá? A Tainá. Ela vai ficar P comigo, mas não tem nada não. Bora lá. Tainá. Pega aqui a Tainá. Instagram da Tainá. Peguei, tá? Aí tá vai me matar depois. <risos> Vamos lá. É, tá vendo aqui ó? Eu consigo pegar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui o Instagram da pessoa, tá? Vou pegar aqui o Instagram dela, tá aqui ó, certo? Tainá aqui, eu vou pegar aqui ó, Instagram dela aqui, eu vou copiar. Eu vou levar até a ferramenta, ok? Eu vou colocar aqui ó, beleza? Ok, eu coloquei aqui, eu vou clicar agora em baixar últimas postagens de agora. Eu vou clicar aqui ó, tá nesse ponto aqui, tá? Você pode clicar. Ó tá vendo que interessante também tá a ferramenta te dá as últimas postagens tá do perfil que você colocou aqui tá então isso aqui é bem interessante tá eu mostro aqui tá o link ó o link da ferramenta e também o botãozinho que baixar e aí, se você quiser baixar só clicar aqui ó em baixar tá vai clicar em baixar ok aqui foram, foram todas as publicações que ela fez tá beleza então funciona de fato tá vendo interessante então vamos voltar aqui na, na, na ferramenta tá vamos voltar aqui vamos, vamos ver aqui outras coisas aqui também que a gente consegue também vamos ver aqui é, se no caso se a pessoa tiver reels postado tá reels tá aqui ó vai baixar também as stories também, se, se tiver story baixado né se tiver stories é, postado na verdade é a ferramenta também vai conseguir ok baixar ok tudo de forma gratuita beleza aqui também vamos ver postagem também fotos vamos embora ver aqui uma outra, uma outra função tá ó foto do perfil por exemplo aqui ó também outro ponto né foto de perfil Instagram vamos clicar aqui ó vamos ver se também vai baixar tá vamos clicar aqui ó baixar foto de perfil agora tá aqui mesma coisa o processo é o mesmo tá você vai pegar o Instagram né da pessoa tá e você vai colar aqui dentro beleza colar aqui botar aqui você vai colar aqui dentro tá bom você vai colocar aqui dentro o Instagram da pessoa ó. beleza beleza você colocou aqui o Instagram e processo a mesma coisa cara mesma coisa vai baixar baixar ó tá vendo ó beleza aqui ó o perfil dela aqui tá vendo aqui o perfil dela aqui ó bora conferir tá vendo aqui ó, o perfil dela aqui tá vendo o perfil dela aqui certo então a ferramenta funciona assim de fato tá então você consegue fazer isso também tá bom você pode ver também outros perfis tá bom você pode ver aqui qualquer perfil que você queira baixar por exemplo aqui você pode ver aqui eu vou, eu vou colocar aqui um perfil que é, deixa eu olhar aqui okay, Miguel vamos pegar aqui um perfil por exemplo meu aqui ó vou pegar esse perfil aqui meu para, para dar como exemplo tá vamos ver se você vai se vamos conseguir e vamos ver se vamos conseguir baixar o story tem um story que postado o um story que eu postei tá vendo aqui com a bolinha aqui ó tá vendo ó a bolinha vermelha aqui ó, circulando então eu tenho um stories aqui rodando beleza então vamos ver se eu vou conseguir baixar esses stories vamos entrar aqui na ferramenta tá eu vou só voltar aqui novamente começa aqui do, do começo dentro do começo, tá? Beleza. Agora vamos ver aqui se eu vou conseguir, vamos pegar aqui a opção aqui de stories. Olha aqui essa opção aqui, ó. Baixar stories agora, tá? Vamos ver se nós conseguimos, tá bom? Vamos clicar aqui nessa opção. Vamos pegar agora aqui o meu, né, o meu IG. Inclusive, se você não me segue aqui no Instagram, me segue aqui, ó, no projeto Miguel Alves, tá? bom me segue para você não perder conteúdo aqui sobre vista de tráfego, estratégias, e assim outras coisas também que eu tô sempre postando aqui no Instagram, beleza? Ó, muitos conteúdos aqui, beleza? Então vamos voltar aqui na, na ferramenta, ok? Vamos colocar aqui o meu IG, beleza? Pá, pega aqui. Errou. Vamos lá, vamos copiar aqui o meu IG. Vamos botar aqui na ferramenta, vamos colocar aqui, ó. Tá? Vamos colar aqui dentro, beleza? Vamos, vamos clicar agora em baixar Stories, ok? Que legal aí, ó. Todos os meus Stories que eu postei hoje, tá vendo aí? Que interessante, então ó, eu postei todas esses stories hoje, tá bom? Durante o dia, tá? Esse aqui, esses dois, tá? estão Postei tudo, tá vendo? Então, de fato, você consegue baixar os stories, ok? De forma totalmente gratuita, seja qual for o perfil, seja o seu, seja de alguém, você consegue baixar, ok? É... Você consegue baixar, ok, as postagens, como eu mostrei para vocês, os stories, reels. Você é, consegue baixar também, tá? Você consegue ver? é que você consegue baixar também? Os destaques também até, tá? Vou até testar com você os destaques, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Os destaques agora. Vamos voltar aqui na ferramenta, tá? Reels. E vamos ver agora os destaques. Se a gente consegue baixar os destaques, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos, vamos buscar. Vamos buscar aqui, a, aqui a os destaques, tá ó? Aqui, ó. Baixar destaques do Instagram. Vamos clicar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo, né, também acesso aos meus destaques, tá? Aqui, ó, vamos clicar em baixar. Apenas destaques. Que destaque aqui, né? aqui, ó. Todos os meus destaques, tá vendo, ó? Todos, todos, todos os meus destaques. Então eu consigo baixar até o okay, que, ó? Consigo ver, né? Eu consigo visualizar e o melhor de tudo, tá? Que a pessoa nem sabe que você tá vendo aqui o destaque. A pessoa não sabe que você tá vendo é o Reels, você não, é a pessoa não sabe que você tá vendo os, os stories dela. Então é bem interessante a ferramenta, tá bom? Vale a pena você testar aí você usar, você utilizar da forma bem para entender, tá bom? Então, fica até o critério aqui mais um tweet da ferramenta é para te mostrar, né, que ela funciona, que você pode também utilizar para ter os negócios também, caso que você tenha perdido algum acesso de algum perfil tá então você consegue entrar e baixar as postagens para você repostar em outro perfil beleza então o Twitter da ferramenta é isso aqui tá bom né de fazer é, outras coisas negativas porque não é tá é de mostrar para você que a ferramenta existe que tem esse lado que você consegue tá trabalhar para você é, até pegar conteúdos né de outros perfis seu Ok se você perdeu o acesso por algum motivo então você consegue usar essa ferramenta e trazer para a tua realidade trazer todo o conteúdo de volta né postando para um, uma conta nova o um perfil novo que você vir é trabalhar beleza então você pode ver tá tudo aqui você, você consegue baixar tudo tudo isso aqui ó tá então você consegue baixar e visualizar todos os destaques tá bom visualizar e baixar os destaque tá bom então é bem, bem intuitivo então você consegue beleza então aqui a ferramenta ela é bem intuitiva eu só vou só voltar aqui na ferramenta, tá? Então a ferramenta é bem intuitiva, bem tranquila, você consegue trabalhar e usar da forma bem da forma que você bem quiser, ok? Em seus projetos, tá? Que você for executar, beleza? Seja um negócio, seja para uso pessoal, então que marca, que decide é você. Mas a ideia do vídeo é te mostrar para você essa possibilidade, beleza? Então galera, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo, se você gostou aqui, deixa seu like seu comentário que vai me ajudar bastante aqui também, tá? E deu muito trabalho para me encontrar essa ferramenta e mostrar para vocês que realmente funciona, tá? Eu vou deixar o link para você aqui debaixo da descrição do vídeo para você, tá? Fica tranquilo para você já clicar e já acessar na ferramenta, tá bom? Galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo, espero que você tenha gostado de coração, que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o um próximo conteúdo.